No vídeo anterior, demos o um pontapé de saída para a criação do proje projeto Freshpeak em Drupal. Um ponto importante foi a criação do fecheiro freshpeak.info, que sabemos que é o bilhete, bilhete de identidade do tema. Mas isto não se aplica exclusivamente a temas. É claro que neste caso interessa-nos ver a estrutura deste fecheiro para temas, mas o info é um uh, o ponto info é um elemento presente nos módulos também. Aliás, podemos ver isso através da exploração de, uh, dos módulos do próprio Core. Entrando na pasta Models e clicando em qualquer módulo, qualquer um dos módulos do core, por exemplo, o color, que sabemos que o BARTIC utiliza, uh, encontramos um ponto info. Uh, isto ocorre com os módulos, assim como ocorre com uh, os, os themes e todos os temas do core que nós conhecemos. Portanto, o BARTIC, BARTIC info, o STARK info, o SEVEN info e por aí fora. O que vamos fazer neste momento é tentar perceber a estrutura mais ou menos destes fecheiros e pela análise dos vários fecheiros, ou pela confrontação de vários ponto info, ficamos mais ou menos cientes daquilo que podemos fazer e declarar num fecheiro info. É para isso, ou é para essa atividade que vos convido neste momento, temos aqui o caso do Yellow, que é o tema Contri que nós temos instalado e ele está uh, extremamente bem organizado em termos de estrutura. Inclusive tem uh, aqui as secções bem marcadas, por isso uh, achei por bem utilizá-lo. Este fecheiro tem, como se pode ver, uma área superior inicial que é chamada de cabeçalho que uh, identifica o tema e tem uma parte final que, se tratando-se de um tema do core ou de um tema com tribo, portanto um tema vigiado pela comunidade Drupal, é, tem uma espécie de uh, uh, controle de segurança e tem um time um stamp. Uh, isto aqui uh, ocorre apenas com temas que sejam e façam parte da plataforma Drupal.org. Um tema que nós uh, criamos e personalizemos, uh, podemos prescindir, obviamente, desta informação, porque esta informação não é relevante. Uh, se não vai haver, de facto, esse controle da comunidade Drupal. Se, no entanto, fizermos uma contribuição e criarmos um tema que queremos alojar no Drupal.org, aí sim uh, ele vai ter esta informação. Este fecheiro uh, não é um mero fecheiro informativo para nós, é para o próprio sistema Drupal. Ele contém em si muita informação preciosa para Drupal. Inclusive uh, um dado importante que é o tema é compatível com que versão do core, por isso é que nós podemos uh, facilmente em Drupal.org fazer a pesquisa da versão uh, para a qual o tema funciona. Podemos também uh, saber de, de, de antemão qual a versão do tema, no caso de ser uma versão vigiada, que é este o caso. E uh, ainda é com base neste fecheiro .info que o uh, Drupal, que o sistema do theming, sabe uh, se existem updates uh, a propor à pessoa relativamente ao tema e uh, qualquer tipo, digamos, de uh, atualização necessária, seja ela de segurança ou não. É, portanto, um fecheiro extremamente importante para controlo. Uh, não é muito habitual uh, nos temas, mas nos módulos uh, existe ainda um elemento importante que é a indicação das dependências. Uh, é por isso que o Drupal, quando instalamos um módulo que depende de outro, ele não o ativa sem uh, que esse módulo uh, necessário esteja presente. E, e ele informa-nos acerca disso com base na, informa na informação que obtém neste fecheiro.ivo esta é a lógica dos ponto info, sejam eles para temas ou para módulos. ainda existem os profiles que não vou abordar aqui, que também têm o seu ponto info. mas um, apresentada a função geral dos ponto info, vamos ver a estrutura com ficheiros um, já com algum trabalho feito e alguma complexidade. nós temos um cabeçalho, temos as style sheets, um tema funciona em geral com style sheets específicas, mesmo que utilize style sheets de tema-base, como acontece no caso dos subtemas. Uh, temos um, os scripts, no caso de, de isso ser aplicável, temos uma área para as regiões, que são as, as, as zonas, não é? isto tem muito que ver com a estrutura e o layout em termos da HTML, do, uh, do tema e onde eu posso acondicionar e arrumar toda a informação e o conteúdo gerado no website. Tenho as features, depois vamos ver com, com calma, mas os elementos já estão a ver que são aqueles um, aqui, aqueles elementos que nós podemos selecionar como mostrando ou não no, na, na configuração de interface. E depois temos os settings, que são um pouquinho mais complexos e que são a extensão também dessa configuração de interface. Hum, se nós observarmos outro tema como o Bartic, um clássico, e que, que faz parte do Core, nós conseguimos também entrever esse tipo de estrutura. Aqui temos o cabeçalho. É claro que aqui há informação que não é exatamente idêntica entre o Yellow e o, e o Bartic, por exemplo, aqui não temos o Package Core, porque efetivamente o yellow é um módulo com mas o Bartic tem a indicação de que faz parte do pacote do Core. É, uma, é um tema em que é controlada a versão e que é vigiada. Aliás, nós temos aqui a indicação no timestamp do, da versão, o 7.31. E hum, temos a compatibilidade com o Drupal Core, temos as style sheets. Neste caso não há nenhum script, portanto, há ficheiros que não é obrigatório, portanto, tudo depende de, das necessidades do tema que, que tenha, não é? Não, aqui não há scripts, não há o um espaço. Se houvesse, eles estariam aqui, pela, pela hierarquia. Seguem-se as regions que acabam aqui, como, como se pode ver pela própria sintaxe, que é muito consistente. Tem apenas um setting, não tem aqui as features declaradas e depois tem a parte final. Ora, com base neste tipo de estrutura, e se nós víssemos mais pontos e iríamos concluir que a estrutura base é esta, fica relativamente fácil estender este esquema ao nosso próprio ponto .info, e é isso que nós vamos fazer em próximos vídeos, ao, de, ao declararmos as sheets, as regiões, as features, settings e todo o mais. E para cada uma dessas secções, vamos editando a par e passo e vamos explicando o que cada uma funciona, como é que ela é configurável através do, do interface e se isso é aplicável, e como é que tudo isto se articula para termos um tema com a complexidade já de um, de um tema acabado como, por exemplo, este e ela.